Se você quer visitar os parques da Disney pela primeira vez, assista esse vídeo até o final, aí você vai ficar sabendo como que funciona na cidade de Orlando. E esse vídeo vou falar as dicas para quem quer viajar para a Disney pela primeira vez. A primeira dica é aquela dica que todo mundo já sabe, mas eu preciso falar aqui. Precisa de passaporte e visto. No seu caso, visto de turista. Não é todos os bairros que tem caixas para nunca de a temporada. Caixas para nunca temporada são aquelas caixas que que é nunca para morar nelas durante uma temporada. Isso que é caixa de temporada. O bairro que tem muitas caixas para nunca é o para o Lake Buéla Vista, que fica perto dos parques da Disney. Se você quiser ficar perto dos parques da Disney, você vai ficar longe do parque do universo. O vice-versa, -se, se fosse que você fica perto da Universidade eu falaria: fica no Citatisne. Mesmo se sendo do parque, está mesmo na Citatisne, um é muito no Citatisne. Na Urlando, você precisa pedir para o seu pai ou para a sua mas para nunca um carro ou contratar o um Uber, porque na pesquisa aqui não como ferro e um ônibus metrô não vale a pena, o que vale a pena mesmo é carro. se você está pensando em para lá, não viaja sem seguros, sem seguro, porque lá não tem sus. Isso vale para todos os Estados Unidos, não tem sus na nos Estados Unidos. Antes de viajar, precisa pesquisar o preço dos, dos interesses dos parques da Disney para fazer o seu orçamento. Lê o Orlando para se a cidade de Nova York e a cidade de São Paulo. Calma, vou te explicar. Na terra está aula de japonês, italiano, alemão, brasileiro, lógico até pronto pro o americano tem então tem muitas variedades falas de comida é difícil de ficar perto do, na se, se você gostar muito de culturas de outros países e qual é o gosto de comida japonesa? então é uma ótima opção. E nós se você quiser, faça uma refeição no restaurante dos parques da Disney, você vai encontrar a turma da Disney, lá dentro do restaurante. Vai encontrar o Mickey, o Pateta, o McDonald's e as princesas da Disney, no caso fosse que é menino. Eu falei de compra em um trecho para os parques estáticos, nem mais. O único em trecho não falei para todos os parques estáticos. Por exemplo, esse é um, só um exemplo. Não quer dizer que vai acontecer. Se a não tem 20 parques, E você comprar um pacote só para os 10 parques, está dizendo? E se fosse mudar de ideia no meio do caminho e quiser ir no outro parque que não está incluído no pacote, precisa comprar outro empréstimo Aí faz outro valor. Aí eu não sei se é o mesmo valor ou outro valor. Quando eu pesquisei para fazer esse vídeo, eu pesquisei por dois motivos para fazer esse vídeo, porque eu, para ver que eu gosto de cultura americana e Disney e parques de diversão. Para informar vocês e para me informar também porque eu quero visitar os parques da Disney um dia. Se você que ir de carro para os parques da Disney, você precisa ter a consciência que fosse precisa pagar para estacionar o carro. Ou se você não quiser pagar um estacionamento, estacionar nos estacionamentos estás que fica perto do parque da Disney. Que fosse que se você quiser, nem ninguém internet. Mas, como tem uma boa notícia para vocês: nos parques da tá? Disney tem Wi-Fi, no hotel tem Wi-Fi, no restaurante tem Wi-Fi. Eu falo isso nos singulares restaurantes, mas são restaurantes hotéis parques, você entendeu, falo no segundo cura mais, você entendeu, eu falo em celular, você vai precisar de comprar um chip porque o número do seu chip que fosse usar aqui no Brasil não vale para outro país. Aí se você não trocar de chip, você vai ficar perdido. Perdido literalmente, Sem comunicação. Depois que você trocar de chip, você pode conversar normalmente com seus amigos que ficaram aqui no Brasil. Por exemplo, o WhatsApp que eu sou no meu. Do nosso celular tem jeito de confiança internacional. Confessar internacional, o que eu falo é confessar com uma pessoa de outro país. Tem jeito? Se fosse custo desse vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho até o próximo YouTube. E falou!